As retiradas de caixa às vezes são dor de cabeça, porque Não pode deixar muito dinheiro no caixa, mas também não pode perder tempo ficar fazendo muitas retiradas. Então, se liga nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas de como acelerar esse processo, como ganhar tempo para você ter mais resultado dentro da sua lotérica e segurança que é primordial no nosso negócio. Bora nessa? Bora lá? Em muitas casas lotéricas se chama de retirada, em outras, bananinha, em outras, sangria. Independente do nome técnico que se utilize ou do nome popular, a retirada, bananinha ou sangria, como são chamadas em diversas regiões do país, são aquelas notas, aquele dinheiro que sai da gaveta do caixa das meninas e vai para a retaguarda da lotérica, ou seja, para o cofre. Em algumas lotéricas onde não são utilizados os cofres inteligentes, as casas lotéricas precisam tirar aquele dinheiro, ou seja, sangrar o dinheiro dos caixas das meninas e enviá-los para a retaguarda da casa lotérica. Acontece que para esse trabalho ser feito com qualidade, velocidade e controle, ele precisa ser feito de uma maneira muito cautelosa, mas ainda assim rápido. Por isso, manter o dinheiro da gaveta organizado é o primeiro passo para que isso aconteça. A organização ela precisa acontecer em diversos fatores. O primeiro deles é que o dinheiro fique na posição correta, ou seja, face a face, de acordo com a mesma característica de nota, ou seja, notas de 100 próximas das de 100, de 50 próximas das de 50, as de 20 próximas das de 20, de 10 próximas das de 10, e assim sucessivamente. É importante você ter em mente que não basta elas estarem próximas, ou seja, elas precisam estar também na mesma posição. Se a sua operadora de caixa questionar e disser que isso dá trabalho, você pode responder para ela que dá muito mais trabalho para quem está na retaguarda. Por isso, é importante ela manter as notas dela sempre organizadas. Para isso, é bastante simples: basta na hora que pegar o dinheiro dos clientes, já colocar organizado e fica tudo certo. Uma outra coisa muito importante de ser considerado ao fazer as retiradas ou as sangrias é quando você for fazer elas, sempre fazer com valores de múltiplos de 500. Por que isso? Isso evita em primeiro lugar erros, porque a contagem sempre vai acontecer em 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 e assim sucessivamente, até o valor que é coberto pelo seguro no caixa. Aqui então já entra mais uma dica para você. Se o seguro da sua casa lotérica te permite um valor de cobertura por caixa, ou seja, por guichê, de até por exemplo 2.500 ou 2.600 reais, o valor de cada sangria tem que ser limitado aquele valor, assim você já induz a sua operadora de caixa a manter um controle e o menor quantidade de notas possível dentro do caixa dela, porque o seguro só vai cobrir então o valor de por exemplo 2.600 então a cada 2.500 ela sangra o dinheiro e já manda para a retaguarda, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, deixando perto do caixa ainda que a sua lotérica seja blindada. Isso tem que tomar muita cautela e eu vou te dizer por quê. Se Deus me livre, você tiver um sinistro, porque se o um mau elemento entra dentro da sua casa lotérica, rendendo junto que tiver uma abertura de porta, se o dinheiro que tiver nos caixas, eles vão ser levados. Então, ainda que o dinheiro seja tirado da gaveta, ele não fica no caixa, ele já deve ir para a retaguarda. Ou porque uma operadora de caixa levou ou porque o gerente da casa lotérica já passou recolhendo esse dinheiro. Lembre-se, sempre que uma operadora de caixa tira e faz a sangria dela e vai levar para a retaguarda, ela já verifica com as colegas de caixa, se elas também já estão fazendo ao mesmo tempo sangria, para já levar todas de uma vez só. E aqui vai mais uma dica. Quando você estiver fazendo a sangria, coloque ela dentro de um envelope ou dentro de um saquinho plástico. Por isso se chama bananinha, ela fica no formato de uma banana, muito conhecido isso na região de São Paulo. Coloca o dinheiro dentro desse envelope, que pode ser desses envelopes de depósito mesmo, bancários que são utilizados em algumas agências bancárias. Coloca ele, lacra, coloca o nome da operadora de caixa e o valor que está indo lá dentro. Neymar, precisa tirar aquele documento? lá no TFL eu digo para você que não se você utiliza o nosso sistema afinal você sabe que o ágil o sistema de controle da DouraSoft já emite um comprovante no sistema que pode ser impresso e já pode ser anexado mas se você ainda não está utilizando o nosso sistema fique tranquilo anote o seu nome anote o valor que está sendo enviado lá para retaguarda dentro desse envelope e pode entregar para sua colega afinal está lacrado tem câmeras filmando e está tudo certo para você poder ganhar tempo, coloque só as iniciais do seu nome, coloque 1,5 para 1.500, 2,0 para 2.000, 2,5 para 2.500 e assim por diante, ok? Uma outra dica que eu quero te dar, que é muito relevante é, sempre que estiver contando... Coloque após a contagem mostrando para a câmera, para que fique muito clara a contagem que você acabou de fazer. Lacre de modo que a câmera pegue enquanto está sendo lacrado, para que traga também segurança para o seu operador de caixa. Isso vai ajudar muito a melhorar não apenas o trabalho e os processos feitos dentro da lotérica, como também na segurança do operador de caixa, do gerente, do dono da lotérica e de todo mundo. Beleza? Tem muito mais coisa para ser falado ainda nesse vídeo e eu vou ter que parar ele por aqui para não ficar muito longo. Mas fique atento, pois na próxima semana vai ter a parte 2 do vídeo falando sobre sangrias para sua casa lotérica, ok? Espero que essa dica tenha te ajudado. Se você quiser continuar recebendo informações para novas dicas de vendas, é bem simples. Envie a palavra VIP para esse número que está aparecendo aqui na tela e nós vamos te manter informado semanalmente.